Bom dia, amado Ser de Luz. Gratidão por me acompanhar em mais um encontro, conectando com a Mãe Maria. Hoje é o nosso 12 dia do ciclo de meditações de 21 dias. Receba as bênçãos de Mãe Maria para mais um dia de paz, amor e felicidade conscientize-se que você é um ser divino e tem o poder de criar a sua realidade. E para transformá-la em uma vida de felicidade, é preciso começar a reconhecer a partir do coração as pequenas coisas que te faz feliz. Amplie a sua percepção seja grato ou grata pelo ar que respira pela chuva que dá vida a todos os seres vivos ao sol que ilumina e à terra que te alimenta agradeça por tudo que tem em seu lar pelos alimentos pelos móveis Utensílios, roupas, calçados, eletrodomésticos, telefone, internet. E a todos que trabalharam ou trabalham para que você tenha tudo isso. E agradeço a você mesmo por poder pagar. Agradeça a cada música, filme, série, documentário que pode assistir. Perceba quantas e quantas pessoas estão envolvidas, trabalhando para te entregar isso. Agradecendo, você estará vibrando e potencializando essa energia a tudo e a todos. E o universo te trará multiplicado a você. Viva cada momento com alegria. Trabalhe com alegria. Vibre com cada conquista. Seja amoroso e compassivo com as pessoas que te cercam e com você mesmo. Assista a vídeos ou ouça músicas que te passe a sensação de paz, amor e alegria. Abra o seu coração para se conectar ao coração de Mãe Maria. E receba dessa mãe toda a ternura, carinho e amor que ela tem por você. E para ajudar, criei uma playlist com músicas que vibram boas energias. Basta acessar a playlist do canal chamado Kululam, músicas mais ouvidas. Namastê.